Olá, todo mundo. Imagine naquele último dia Jesus dizendo para você: aparte-se de mim, eu não te conheço. Clica aí no sininho das notificações, se, in se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente aí embaixo. Se no final você não gostar, aí você dá um dislike ou comenta alguma coisa a mais dizendo porque não gostou, beleza? Deu ruim agora, hein? Deu ruim? Pois é, imagina aquele último dia, Jesus dizendo para você a parte de mim que eu não te conheço. Pois é, não é suficiente acreditar nele. É preciso crer. Crer é diferente de acreditar. Procure aí outros vídeos do canal onde eu falo sobre isso. Certo? Ser discípulo dele não é suficiente. É preciso ser liberto pelo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o conhecimento que liberta. É a verdade que liberta. Jesus é a verdade. Então, também não é, não é suficiente ser discípulo dele. Não é suficiente estar na videira. Precisa permanecer na videira. Lembre-se, é, tem... Todas as pessoas estão na videira Procure outro, outro vídeo aí no canal Onde eu fale sobre quem está na videira Quem sai, como é que sai da videira, etc Tá bom? Então não é suficiente estar na videira É preciso permanecer na, na videira tá? Estar nele também não é suficiente É preciso permanecer nele Como é que, que você está nele? Como é que você fica nele? Como é que você permanece nele? É... Conhecer a ele também não é suficiente, saber sobre ele também não é suficiente. Nesse caso aqui, conhecer teria o sentido de ter informações sobre ele, tá? Conhecer Jesus que funciona, que é de verdade, é conhecer em termos de relacionamento. Em algum outro vídeo aí do canal, eu vou estar tá falando sobre isso, ou já falei em algum, algum vídeo aí, certo? Então, saber sobre ele não é suficiente. Ter informações sobre ele não é suficiente. Saber sobre a doutrina dele também não é suficiente. É preciso conhecer ele, é preciso ser conhecido por ele. Mais do que conhecer a ele, é preciso ser conhecido por ele. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Não é suficiente ser uma das dez virgens, lá da parábola das dez virgens. Não é suficiente ter uma lâmpada acesa se ele não te conhecer. Se ele não estiver em você, não é suficiente você estar nele. É necessário você estar nele, mas também é muito mais necessário ele estar em você. Isso que eu estou falando está escrito em Mateus 7,23, Mateus 24,24. 24, Mateus 25,12. Então, não espere que naquele dia ele te diga, aparte-se de mim que eu não te conheço. Afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. É pela graça que você é salvo, mediante a fé, a fé do é dom de Deus. Não vem de obras, não depende de você. Conheça o Evangelho, conheça Jesus. Conhecer Jesus é diretamente com ele, não é comigo, não é com o pregador, não é com um livro qualquer, é com o próprio Jesus. É: vinde a mim e aprendei de mim, não é para aprender de outro. Se você gostou, se inscreva no canal, clique no sininho das notificações, é, comente aí embaixo, dê um like, um dislike, é, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!